Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou te mostrar mais uma plataforma seguindo aqui tá a é, seguindo aqui a, a sequência de vídeo onde eu vou estar tá mostrando as plataformas que você pode estar tá cadastrando produtos digitais isso mesmo que você ouviu são produtos que se você só vai ter o primeiro custo de aquisição tá vou explicar um pouco como é que funciona você tem um, você tem uma, um, um curso de aquisição desses produtos que são muito barato por sinal tá e com isso você começa a revender esses produtos aí infinitamente, isso mesmo, por se tratar de produtos digitais, você pode vender infinitamente, tá ok? A gente tá falando de que? O que é que eu realmente vai vender? O que é que é possível vender nessas plataformas? Já que daqui a pouco você vai conhecer a plataforma, então fica comigo até o final desse vídeo, você vai entender uma das plataformas, então, vou pegar aqui numa sequência de vídeo onde eu vou estar tá buscando o um máximo de plataformas, onde você vai estar tá conseguindo vender esses produtos, tá? É Hoje a gente vai estar tá falando dessa plataforma aqui tá ok? Deixa eu só encontrar ela aqui é essa daqui tá é ela tá ok a gente daqui a pouco te mostra um pouco sobre ela e a gente vai estar tá falando sobre produtos digitais que seria e-book seria pacote de mídias pacote de mídias do canva é produtos PLF, ou seja, uma diversidade de produtos que você pode estar tá vendendo nessas plataformas tá no vídeo anterior se você não assistiu aqui no canal não perde tempo assistir esse vídeo aqui tá inclusive esse vídeo aqui tá segue aqui tem tá uma sequência aqui ó, de um dois três quatro cinco, Quatro vídeos tem aqui, assista esses quatro vídeos para você entender, tá? Esse, esse tipo de, de, de, de venda de produtos digitais, é, que você vai ver. Inclusive, nesse, nessa loja aqui, tá? Uma das lojas, fora o Mercado Livre, só nessa loja aqui eu fiz 124 vendas, Para você ter ideia. 124 vendas nessa loja aqui, é, com investimento de 15 reais. Isso mesmo que você ouvi, investi 15 reais e fiz 24 vendas, tá? Isso aqui, ou seja, cara, o lucro foi absurdo, você tem ideia, tá ok? Então, vamos lá então. É, como que é possível vender esses produtos? Como que eu posso ter aquisição desses produtos? A aquisição desse produto é bem simples, tá? Inclusive, para você ter ideia, se você entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, eu tenho um pacote, tá, eu tenho um pacote com 86 produtos, cara, isso é top demais, tá para você ter ideia, top mesmo. Deixa eu ver se você consegue acessar aqui o pacote, Olha só, cadê? olha só esse pacote aqui, dá uma olhada nesse pacote que top demais, tá? São um total de 86 produtos, como você pode ver aqui, 86 produtos, e aqui tem uma, tudo organizado, tudo categorizado, tá? Tudo organizado, em, é isso daqui que eu, que eu, que eu, que eu hoje vendo ah, em diversas plataformas, inclusive loja virtual, é, sim, é possível, tá? Vendo em loja virtual no mercado livre é no elo 7 e daí por diante tá sejam você quando alguém compra só vem aqui pega o link novamente o cadastro cadastro o meu da pessoa então tá que vou estar tá ensinando como fazer é na verdade eu, eu tenho um treinamento eu com a nossa equipe tem um treinamento onde eu mostro, mostro um passo a passo completo como que eu faço para anunciar fazer esses anúncios como cadastrar os produtos como ter aquisições de mais produtos inclusive se você quiser participar Desse treinamento entrar aí na área de membro e ser mais um, mem um membro da nossa equipe, tá? Se eu seja mais um aluno nosso, você vai levar 10 produtos de bônus, tá? Inclusive, você tem ideia, o treinamento. Ele sai mais barato do que a aquisição dos bônus, ou seja, a gente pagou mais caro nos 10 produtos, tá ok? Pagou mais caro nos 10 produtos e você vai levar de bônus os produtos. Já essa pasta aqui não, essa pasta aqui é uma pasta de trabalho, onde ela tem um valor alto de aquisição por ela. E que acontece? E com isso, aqui é, ela tem outro valor, tá? Isso aí a gente pode estar tá combinando através do WhatsApp, o link do WhatsApp vai tá estar descrição, na descrição desse vídeo, tanto meu quanto da equipe, tá ok? Ou alguma forma de contato que tem aqui. Aqui, tá aqui dentro, tá? É, vamos lá, então, como basicamente o que é que seria? Um exemplo, é, aqui, um exemplo, falar aqui de, de moldes de camisetas, tá? Vamos aqui, ó, moldes de camisetas. Olha só, então, se eu vim aqui no Elo7, colocar aqui, ó, é, moldes de camisetas, tá? Olha só, olha isso aqui, tá? 59,90, tá? É produto digital, olha só, tá vendo aqui, ó? Envio por e-mail, vamos abrir para você ver aqui, de fato é digital. Mode de camisetas infantil, tá? Mode, mode de camiseta infantil, modos é, é, e cores, tá? Ok. PDF, você vê que de fato é digital. Se a gente estiver clicando aqui nas imagens, você vai ver que são produtos, é um produto digital. Aqui a pessoa está falando a, a, o tamanho do, da, como é que, dos modos, né? E o total aqui, vamos dar uma olhada nessa loja aqui. Aqui vem a descrição do produto, tá? Vamos dar uma olhada nessa loja aqui olha só vamos pegar aqui olha só e o legal de tudo aí que vem o segredo da coisa pessoal tá ó o segredo aqui ó o segredo legal que o cara fez o cara pegou um determinado produto tá e fez o que e fez diversos anúncios diversos anúncios que seria isso ele simplesmente me pegou um porque esse anúncio aqui ele tem quatro imagens ele replicou esse anúncio com quatro imagens diferentes. Tá ok? Ou seja, é a mesma imagem do produto, só que ele conseguiu fazer quatro anúncios. Ou seja, na vitrine de busca, quando alguém busca esses produtos aqui no Elo7, ou seja, a pessoa encontra ali quatro anúncios, é, referente ao mesmo produto, só que com imagem diferente. Então, um exemplo, vamos supor que numa busca lá de 10, o apareceu quatro vezes. Então, ele tem 40% de chance de gerar ali sua venda, tá? Inclusive, eu faço isso no Mercado Livre. Ou seja, o que é que eu faço? Eu crio o um anúncio, vou lá e duplico por, por sete e oito vezes. Com isso, aumenta a minha chance, tá? Aqui a gente tem o quê? Olha só, o modos e camisas, a gente tem pack de imagem também, tá, ok? Olha só as pack de imagem do Canva, tá? Acho que é do Canva, como exemplo aqui, ó, é 1.200 vetores para chinelo, 900 vetores para camiseta, 1.100 vetores para canecas e 600 vetores para almofada, ou seja, olha só, e aí de fato que ela tá vendendo, ah, mas será que tem mais gente vendendo coisas? Sim, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar, vamos colocar kit de design aqui, as vetores, Gente, é só pesquisar. Existe uma várias formas. E qual que é o legal disso tudo, tá? Qual que é a vantagem de vender esse tipo de produto? Porque aqui acaba se tornando a sua estrutura, sua estrutura, tá? Não acontece exatamente isso aqui, ó. Um exemplo. Olha o que está acontecendo é dos tempos para cá, alguns anos para cá já você começa a receber esse tipo de conteúdo de, de informação aqui olha só é um exemplo aqui Olá José Fernandes que é meu nome é, é a o produtor a produtora é Brasicana, não sei o que cancelou a minha filiação você desativou a minha filiação tá o quê por quê simplesmente a gente vai a, a hoje é muita gente me conhece aí através do YouTube por ter que poder por ter, por ter, por ter por ter curso de YouTube inclusive o link também está na descrição do vídeo desse vídeo tá o curso do treinamento como dominar o YouTube com 200 vezes por mês onde eu ensino as pessoas a trabalhar com o canal orgânico e eu também tenho mais de 30 canal aí é, de diversos nichos espalhados no YouTube aí vem cria um canal de, de inglês né conteúdo de inglês ou seja para vender o produto e essa pessoa vem e cancela ou seja tive o trabalho de criar um canal para essa pessoa tá para vender o produto dela porque a partir do momento que eu criei um canal para esse produto e tá no YouTube vai ficar por da vida enquanto existe internet vai ficar lá aí que se eu não fizer alguma coisa e alguma se eu não fizer alguma coisa errada uma a penalização do YouTube esse canal vai ficar lá por não sei lá, por o resto da vida, tá ok. Enquanto existe internet, mas não, o bendito vem e faz o que? Cancela a minha filiação, ou seja, cancela a minha filiação. Mas quando alguém clica no link que fizer a venda, a venda vai 100% para ela. Ou seja, eu fiz um trabalho, perdi, perdi é, tempo da minha vida desenvolvendo é, um canal para essa pessoa. Para esse produto, simplesmente a pessoa vem lá porque eu acho que isso aqui é de má fé, porque não tem nada a ver. É a ah, 60 dias, 90 dias, se não fizer uma venda, é cancelada. Então a gente tem obrigação. A gente que trabalha como afiliado, que, que, que cria canais para vender produtos como afiliado, então a gente tem a obrigação de vender, tá? Lembrando que hoje não está fácil posicionar nada no YouTube, não está fácil posicionar nada no Google, tá? Existe, existe aí um trabalho muito grande para se fazer de posicionamento, mas vem essas bênçãos e faz o quê? Cancela sua afiliação. Então, ou seja, você criou lá um canal com 30 vídeos, esses vídeos ficou com esses, esses ativos de vídeo, ficou para quem ficou para essa pessoa que cancelou, ou seja, aí é que vem agora a, a hora de você mudar, fazer como eu fiz hoje. Acredito, eu acredito, não tenho certeza que mais de 80 do meu, do meu conteúdo de internet é tudo meu, tá? como loja virtual de produtos digitais, loja no mercado livre tem duas de produtos digitais, é a Amazon também vende com produtos digitais e daí por diante, ou seja. E hoje hoje não tem que me cancele assim que me cancela isso é o que eu não pagar meu, meu sistema de hospedagem e meus produtos sair fora do ar mas como que eu vou cancelar é como eu não vou pagar se tá me dando retorno entendeu é que vem a questão hoje da é questão você vendeu o que é seu então tô te mostrando aqui diversas formas inclusive aqui para você ter ideia eu tô mostrando aqui é, nesse vídeo aqui vídeo um vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, onde como que você pode estar tá vendendo essa, esses produtos quanto quanto que é possível ganhar inclusive aqui no mercado livre aqui ó eu mostro onde com o um único pacote de arquivo o cara fez 5.830 reais com o um único pacote de arquivo onde o cara já faturou mais de 50 mil reais vendendo arquivo no Mercado Livre isso mesmo que você ouviu vendendo arquivo no Mercado Livre só que as pessoas muita gente se prende como afiliado fica questionando ah, mas eu não consigo vender pô é às vezes é o que você tá fazendo tá? imagina que você tá ali batendo a mesma tecla tá tá tá aí tá, não vai cara, é hora de mudar, entendeu? Hoje eu tenho uma diversidade de conteúdo espalhado de venda muito grande na internet. Com isso eu consigo vender todo dia, tá? Aqui eu não precisa estar mostrando quanto que eu ganho, quanto que eu vendo, mas de fato, é quem me, quem me conhece sabe que eu vendo todo dia, tá? E tudo isso orgânico, nada de tráfego pago, tá ok? Então vamos lá, então, vamos dar uma navegada aqui mais pelo Hello7, tá? Como você pode ver aqui a importância de você criar o seu, o seu império de conteúdo, tá ok? Vamos sair daqui, vamos voltar pra aqui, tá? Então a gente tem aqui a Kit com 55 moços de roupa para pestes e gatos, tá? Então tá aqui, custa R$17, tá ok? é você tá, daqui, aqui a quantidade que colocou, colocou, cara, cara, o cara colocou, tá? Provavelmente aqui já vendeu 3 unidades, tá? É, aqui, aqui provavelmente o cara já deve ter vendido 3. É, e daí por diante, olha só. Gente, é muita coisa, tá? Olha só, você vende de tudo, de tudo, e tudo aqui. Olha aqui, é tudo pacote de Canva, tá vendo? Olha só, olha só. Coreedral, Photoshop, tá vendo? E daí por diante. Ou seja, eu acabei de te mostrar aqui que de fato tá, dá para ganhar dinheiro com esse sistema de venda de arquivos digitais. Agora, vai de você é, pesquisar, mas segue aqui no canal, se inscreve aqui no canal. e Vou estar fazendo mais conteúdo, inclusive ensinando como cadastrar esse produto. Inclusive, dentro do, do treinamento, é, do nosso treinamento de Mercado Livre com produtos digitais, e vou estar criando um módulo. Sobre o Helo7, aqui que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para a turma e os alunos aprender, beleza? Então, se você ainda não faz parte da nossa área de membro, tá? Dado produto, vamos vender produtos digitais com Mercado Livre, o link vai estar tá aqui na descrição desse vídeo. E se você quer ter acesso a uma das melhores pastas, tá? Um, cara, quando eu falo das melhores pastas tá? de produtos digitais para você revender, inclusive você pode revender essas pastas no é na Shopee, no 7 é na no OLX. Cara, vou nem falar aqui os nomes aqui, porque são uma, uma, é uma quantidade enorme é, de plataformas que você pode estar vendendo esses, esses arquivos, tá? E é muito simples fazer entrega, tá? É muito simples fazer entrega. Quem faz parte da nossa área de membros sabe como é que faz essas entregas, certo? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ah, tá. Já ia esquecendo, já, tá? Pera aí. Ah, espera um pouquinho. É que eu já ia esquecendo. Deixa eu ver se tá gravando. Tá, tá, gravando. Eu esquecendo, Tá. É, vem aqui, ó, vamos, quando, quando você acessar o meu canal, o que, é que você vai fazer? tá ok Você vai descer aqui, vai vir aqui nesse canal aqui, Máquinas de Mídia, da nossa parceira Agna Almeida. E você vai se inscrever, tá? É importante que você se inscreva aqui no canal, porque é para você seguir. Aí, cara, aqui tem conteúdo top, tá? Inclusive, aqui tem umas uma, uma aulas aqui, tá? Umas aula aqui de... para Canva para você criar criativo cara sensacional tá a qualidade do conteúdo aqui é sensacional então não perde tempo vem aqui se inscreve nesse canal segue esse canal você vai aprender muita coisa coisa que coisas que muita gente estão cobrando você vai aprender de graça aqui nesse canal então corre aqui no canal máquina de mídia se inscreve nele que é muito importante para para você de fato aprender mais conteúdo de qualidade beleza agora sim eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo